Muito boa noite, amigos do Diário de Campinas. Estamos é, começando mais uma live de segunda-feira. Hoje dia 7 de fevereiro de 2022. Sejam bem-vindos a mais uma live de segunda-feira. É, hoje nós teremos uma entrevista super legal, super esclarecedora para você que está aí acompanhando a nossa live. Hoje nós iremos é, falar com a fisioterapeuta é, Nayara Alves, especialista em Pilates, ela que tem um estúdio, né? o estúdio de Pilates Nayara Alves, é, e ela vai estar aqui conosco, e para fazer a entrevista junto comigo hoje, ele é um ninja, esse homem tem um talento enorme, ele é um ninja das artes, é o meu querido amigo Eliesio Cabral, vou dar uma boa noite a ele, ele vai entrar aqui conosco, boa noite Eliesio, seja bem-vindo, mais uma live. Boa noite, boa noite a você, Wellington Souza, e desde já boa noite a Nayara Alves, boa noite a todos os web espectadores né, que nos acompanham neste momento e a você que irá acompanhar em outro momento, já que essa live ficará gravada, meu caro Wellton Souza. Pois é, Lézio Cabral, e. Seja bem-vinda ao Diário de Campina, a satisfação recebê-la. Nayara Alves, boa noite. Olá, boa noite. Obrigada Seja bem-vinda por... ao Diário de Campina. <risos> <risos> Seja bem-vinda ao Diário de Campina. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês para esclarecer falar de saúde né exatamente falar de Pilates é falar de saúde né Isso. E... Nayara nos conte um pouco sobre é, é, sua sua formação inicial né como foi que você chegou até o Pilates o caminho que você trilhou até chegar não é ao Pilates Bom, gente, boa noite né, a todos. Eu sou Nayara Alves, sou fisioterapeuta desde 2010. E no ano mesmo de 2010, que eu estava finalizando o meu curso, eu já fiz o curso de Pilates, né, de formação em Pilates. E aí, no ano seguinte, 2011, eu já comecei a trabalhar com Pilates. Inicialmente com uma amiga. E logo depois, em 2013, eu... É, abrir o meu estúdio, né? Então, desde 2013 que o estúdio está funcionando, graças a Deus, e é, a gente tem trazido né, várias inovações durante esse, esse tempo, a gente trabalha é, atendendo todo o público, né? Mas, assim, faz um, uns três a quatro anos que a gente vem dando é, ênfase a um trabalho com gestantes e o Baby Pilates também, que é uma formação que a gente faz à parte, né? Então, é o diferencial de quando você faz o Pilates é, com uma pessoa especializada, né? E também a questão do Baby Pilates, que foi uma inovação mesmo aqui em Campina Grande. É, até então, eu nem sei se já tem algum estúdio que atende, né, vamos falar antes da pandemia, porque após pandemia a gente, assim, ficou complicado esse trabalho, mas a gente já é, está pensando, né, na volta, como, como gente, as medidas que a gente pode é, tomar para amenizar essa questão da... da da questão da pandemia mesmo, né, do vírus, então, assim, a gente tem todos os cuidados, independente do público que a gente atende, né, a gente reduziu a quantidade de alunos por horário e envolve toda aquela questão, né, uso de máscara, então, desde que abriu, depois da pandemia, né, a gente é, continua, né, com a, todos os cuidados com questão de higienização, é, atendimento reduzido de alunos por horário, né? e uso de máscara, e todos aqueles cuidados que a gente sabe que, são, que é importante, né? Eliezer Cabral. Perfeito. É, Nayara, o método Pilates, né, ele foi criado por Joseph Pilates há exatamente 102 anos, né? então já é uma técnica, técnica centenária é, e hoje em dia muito bem, bem conceituada um, um número muito grande de, de pessoas que aderem a, a esse estilo de vida, pode-se dizer, é né? isso? Porque isso. É, ele trabalha, trabalha muita, muita coisa em relação ao corpo, e basicamente concentração, respiração, né? fluidez, é, controle, precisão e concentração. Então, ele é diferente do, do, da, do tradicional musculação, mas trabalha todo o corpo, né? Isso assim como a mente, né? Isso, Nayara. Exatamente. Então, é, o idealizador, né? Do método, ele Sim. buscou unir justamente o corpo e a mente, né? Então, Sim. é o que ele chamou de contrologia, é, controlar o corpo, né, pelo, é, através da mente. Então, por isso que a gente escuta muito falar que o Pilates é uma união, né, da, do corpo e da mente. Então, esses, esses, esses fatores que você falou aí são justamente os princípios. Então, o método Pilates, ele, é, ele funciona de acordo né, com alguns princípios, que seria justamente esses aí que você citou, a concentração, a precisão, a fluidez, o centro de força, né, que é o centro de força que vai é, centralizar, né, todo o movimento do corpo, a partir do centro de força, a gente vai é, poder é, fluir toda, todo o, o, o resto do corpo, né. Então, é. também, a respiração, fluidez. Então, a respiração também é um, um dos princípios né, do método. Então, todos esses princípios a gente utiliza né, na, durante as aulas. São, assim, princípios essenciais para uma boa execução do movimento. Então, a gente precisa estar com todos esses princípios, assim, é, bem definidos para poder... É, realizar, né, um movimento de forma melhor, sem compensações, porque justamente existe esse diferencial de outras atividades, né? É, o Pilates, ele trabalha o corpo como um todo, ele melhora a postura, ele trabalha fortalecimento, então muita gente é, pensa que o Pilates é apenas o trabalho de alongamento, também trabalha alongamento, mas... O Pilates tem, muitas, tem muitos outros benefícios e junto com esses benefícios estão os princípios do Pilates, que foram esses que a gente acabou de falar, que são bem importantes. É assim, eu acredito e, e deve ser o... o é, como é que eu posso dizer... A onde maravilha. tudo, onde, onde é o centro de tudo, né? Então, o uhum. diferencial é justamente esses princípios, né? Do, o Pilates tem esse diferencial. Nayara, é, como você falou em alongamento, né? É, qual a diferença entre o Pilates e o Yoga, né? Porque o Yoga também trabalha a questão do alongamento, a questão da da fluidez do corpo, enfim. Qual, qual é a diferença entre pilates e yoga? É, assim, é, o pilates, ele, ele é um método que vai trabalhar, né? Como eu te falei, o, o corpo como um todo, a partir desses princípios, e foi a partir do, desse ideal, de, idealizador, Joseph Pilates, que, a partir da contrologia, né, criou o método. E aí, ele... É, utiliza alguns equipamentos, além do solo, também outros equipamentos. Então, o, é, o yoga, ele tem, dentro do meu conhecimento, né porque assim eu não conheço a fundo o yoga, mas é, também trabalha, eu sei eu que trabalha algumas posturas, mas não existe assim os equipamentos, por exemplo, do Pilates. Então, eles utilizam outras... Outros acessórios que, que vão, é, tem outro objetivo, entendeu? Também trabalha corpo, mente, mas dentro de outra, é, vamos dizer, de outra perspectiva, né? Vamos dizer que tem uma, uma semelhança no sentido que trabalha alongamento também, utiliza algumas posturas, mas não, não tem, por exemplo, os equipamentos que a gente usa no Pilates. Então, o Pilates tem os exercícios em solo, que a gente pode fazer em solo, mas também utiliza alguns equipamentos que são é, próprios do Pilates, né? Que foram é, inventados, assim, para a prática do Pilates mesmo, que difere da questão do yoga, né? É, o, o, o Joseph Pilates, é, ele, ele estudou bastante, né, e nisso ele acabou conhecendo o yoga, o box, o mergulho, o ginástica. Também estudou anatomia e fisiologia humana, né? E ele juntou todo esse conhecimento, colocou no pilates. Pelo que a gente vê, foi mais de 500 exercícios que ele criou, né? Além de, do, do próprio equipamento, né? Isso, isso. Aí, aí... isso. Na verdade, algumas pessoas já me perguntaram quantos exercícios tem no Pilates, eu disse, olha, é impossível falar, porque assim, existem, assim, os exercícios de Pilates clássico, né, que foram aqueles que o, o Joseph Pilates, né, ele criou e que as pessoas vão, né, fazendo adaptações, então... É, lá no meu estúdio, a gente faz as duas coisas, né? a, tanto o Pilates clássico como também o contemporâneo, que a gente é, faz algumas adaptações, né? principalmente, vamos dizer, na, no Pilates para gestantes. né Então, aquela aula ela é planejada para aquela gestante de forma individualizada, exercícios que são é, direcionados para ela em cada trimestre que ela está né, e cada situação também, porque cada uma, né, vai ser diferente, tá, gestante, mas é, tem, tem situações diferentes. Então, é, então, os exercícios, eles podem ser adaptados, entendeu? E a, é diferente daqueles, dos clássicos, né, que foram justamente os, os que Joseph Pilates deixou para a gente como um como exercício de base, né? E aí a gente vai... Então, não existe, assim, um número certo de exercícios. Existem milhões, porque de um a gente pode ir variando, né? De acordo com a dificuldade que a gente tem. Ou mais simples, ou dependendo também do, do, do público, né? Então, para uma pessoa idosa, a gente vai respeitar todas as limitações. Meu nome então, é Nayara. É... A gente, é, como é que se diz? Vai é, de acordo com cada público. Eu vi o vídeo, aí fiquei. <risos> é, desculpa, Nayara, aqui nós temos, nós temos aqui, né, Nayara, um, um, um vídeo seu, do é, seu estúdio, né? Você uhum. trazendo aqui né, a explicação sobre é, o Baby Pilates, né? Aqui. Isso. Daqui a pouquinho é. a, gente, a gente solta ele com mais detalhes aqui, para a gente poder é, dar continuidade. Eu coloquei aqui, mas ele já foi direto. Foi direto aqui no. <risos> foi direto na, na veia, tá certo? Mas continuando, o seu raciocínio me perdoe, me desculpa aí. Não, a... ah, me se <risos> Então, é isso, né? Essa questão do. É... Peraí, deixa eu voltar. É, dos exercícios, né? A gente é, tem muitos exercícios assim, então vai ser, ser sempre de acordo com o público, a limitação de cada um, né? E o que o objetivo também da pessoa, né? A gente faz uma avaliação, então a pessoa vai dizer que objetivo ela tem com essa atividade, né? E também os objetivos que a gente fez. Existe uma avaliação que a gente faz antes e a pessoa iniciar, e eu sempre faço uma avaliação dinâmica, que é aquela avaliação, quando a pessoa está fazendo o um exercício, eu estou ali avaliando para saber o que é que aquela pessoa vai estar é, vai tá precisando. E essa avaliação é contínua, né? Na verdade, a gente não pode é, fazer uma avaliação hoje e ali ficar. Não, a gente vai avaliando esse aluno a, a cada aula, entendeu? Até porque tem aluno que todo dia chega com um queixa diferente. Então, e outros que não têm queixas. Então, é, é muito de é, pessoa para pessoa. Verdade. Existem também três tipos, é, mais ou menos três tipos de, de, de, de, é, de situação. Existe a, a, o, o treino no solo, não é isso? Normal, no Sim. caixonepezinho, que são mais voltados para alongamentos. É, aqueles que usam os equipamentos de solo e o, o suspenso, né? Isso também existe, o, os equipamentos suspensos. Isso. É, os aparelhos é, são, já são aparelhos, né, é, definidos ali. A gente trabalha fazendo uma aula mais dinâmica, usando todos eles é, durante as aulas. A gente, na primeira aula, sempre explica para o aluno, mostra para ele conhecer é, o, cada aparelho, né? Sim. E cada aparelho ele pode ser usado para é, trabalhar todo o corpo. Então, assim, a gente sempre trabalha de uma forma muito dinâmica, para não tá aquela aula bem repetitiva, mas, assim, já tem aluno que gosta realmente daquela aula que ele já sabe, já tem né, o domínio da aula. Então, a gente, justamente, né, o Pilates tem esse diferencial. Ele observa bem o aluno... E ele vai vendo o que o aluno vai querendo, vai conhecendo cada aluno acompanhando de perto, né? Olhando, observando sempre a postura. Então, assim, os aparelhos, né? A gente tem, a gente usa quatro aparelhos, e aí no solo a gente também pode fazer tanto exercício de alongamento como exercício de fortalecimento muscular também é, a gente pode usar também no solo alguns, equipa é, alguns acessórios, né, como as bolas, que são bem conhecidas, as é, bolas suíças e outros equipamentos que a gente usa no Pilates, e o suspenso, né, o suspenso já faz parte dessa outra visão, né, de, não é... Não é um exercício clássico, porém não não quer dizer que o exercício suspenso não possa usar como sempre vai usar como base, né? E usando também os princípios do Pilates, você pode estar tá fazendo é, um suspenso. Então é muito como eu te falei de pessoa para pessoa, né? A gente vai saber, a gente vai saber com que aluno a gente vai poder fazer um exercício suspenso. É, nas grávidas mesmo, né? Eu acredito, assim, na minha concepção, eu não vejo necessidade de estar tá fazendo um exercício suspenso para uma gestante. Às vezes, eu até faço uma foto, porque acho bonito e tal, e sempre explico, né? É, aqui é só uma foto, porque a gente quer mostrar a barriguinha naquela posição, mas eu, eu não faço muito exercício de pilates suspenso na gestante. Eu não vejo necessidade, a gestante, ela já tem uma carga, né, maior, por um peso, o peso do bebê, é, assim, também é, as questões do corpo dela, que, que passa por muitas mudanças, então eu acredito, e assim, ainda tem aquela questão, se ela está preparada para fazer aquele exercício ou não, então tem que ter muito cuidado, porque ela pode também até sofrer um acidente, né, dependendo se ela não tiver segurança daquilo que ela está fazendo, então eu acho que é desnecessário para uma gestante em qualquer que seja é, o, o trimestre que ela esteja. Então, são essas as três formas que a gente trabalha, pode trabalhar no Pilates, né? E, e aí a gente vai de acordo sempre com cada aluno e cada limitação, ou uh, os objetivos também que eles estão ali pra, procurando, né, o Pilates. Pois é, aliás, aproveitando aqui para mandar um abraço aqui para os nossos... Web Espectadores, o Júnior Nóbrega e também o nosso sensei Nando César. Inclusive, ele falou um pouco aqui, ele gostaria de ouvir um pouco sobre calistênia. Calistênia, acredito que seja um exercício que é um conjunto de exercícios que você só usa a força do corpo para poder é, realizar é, o exercício, né? o exercício do corpo sem sem utilizar equipamentos, né? ele Sim. gostaria de ouvir um pouco sobre calistenia, mas acredito na era que nós é, no Pilates é, não tem essa essa essa vertência né? O Pilates é, é uma coisa calistenia, é outra e Yoga é outra. Então se a gente for Sim. entrar em, no, no calistenia a gente vai acabar saindo um pouco do do, do Pilates, na é verdade? É, mas é, só me lembra, me lembra, tu falou inicialmente, é, algum, algo que ele perguntou, me diz só, lembra só o que foi, que ele comentou. Eu só gostaria de ouvir um pouco, né, sobre Sim, o calistênio. sobre o, o peso do corpo, né, o trabalho Isso. com o peso do Isso. próprio corpo. Isso. É que, assim, é, lá no, é, no Pilates a gente trabalha, né, voltando assim centralizando bem o Pilates, né? A gente, existe aquele princípio que é o centro de força que a gente falou no início, então esse, esse princípio, ele é bem importante, ele é um dos mais importantes, inclusive, porque é a partir dele que a gente vai poder realizar o movimento de forma correta, sem estar é, movimentando partes sem necessidade, gastando energia sem necessidade. Então, assim... O, o trabalho, às vezes, a gente consegue fazer exercício é, com o próprio peso do, do corpo, né? Vai fazer um exercício usando a força do abdômen, que é esse centro de força que a gente tem. E aí, a gente consegue fazer né? exercícios é, ativando, que é a forma que a gente fala no Pilates, ativando esse centro de força que fica na região abdominal, que está interligada com a parte lombar, né? Então, esse centro de força é ativado e aí, através da respiração também, a gente consegue fazer exercícios de força, né? Usando a nossa, o nosso próprio peso do corpo, que seria a nossa força abdominal, o centro de força, nosso centro de força, né? Exatamente. E, e, é, muitos exercícios, né? Até com... com quando você está na, na, na própria academia, na própria musculação, você também, às vezes, você necessita também de contrair o powerhouse, né? o abdômen. É, E executar de forma correta né? os e, movimentos. Exatamente. E você ativando né, esse centro de força que nós temos no, no abdômen, é, a gente consegue realizar aquele movimento de uma forma que sobrecarregue menos, né? Então, eu sempre digo, até nas atividades do dia a dia, a gente deve usar esse centro de força para pegar algum peso, para subir em algo, em algo assim, principalmente quando a gente fala de peso, né? A gente tem que, que contrair mesmo esse abdômen, usar essa força e trabalhar essa força dia a dia, que é para é, amenizar, né? Essas cargas que a gente tem também no dia a dia. Não apenas nos exercícios, mas que a gente possa usar essa, esse centro de força nas atividades do dia a dia. Cabral. É, Nayara, o Cabral. Nayara, o profissional que pode atuar na área de pilates, é, alguns professores de educação física, eles trabalham, mas, e, e fisioterapeutas também. Mas é preciso ter uma, uma, um ensino apropriado para isso, não é isso? Isso. É, a gente tem que fazer um, um curso de formação, né? Então, Sim. esse curso de formação, ele tem duração menor que o curso de especialização, mas é, o educador físico, ele pode também fazer... E, e aí, eu, inclusive, eu, eu tenho um colega que, que já fez aula comigo, que a gente já treinou junto, e ele também leva né, para os alunos dele assim, e ele trabalha de uma forma bem interessante, né, associando essa parte da, da, é, da musculação, também usando alguns é, princípios do Pilates, alguns exercícios do Pilates, alguns alongamentos, que a gente sabe que é importante, né? Mesmo com uma aula de musculação, tanto que tem gente que faz musculação e Pilates. Associa as duas, é, as duas modalidades que eu acho que é muito, é, assim, muito bom. Tanto, não só musculação, mas quem gosta de correr, quem gosta de... É, de bicicleta, né, de outras atividades, eu acho que assim, o Pilates é um complemento, na verdade, porque o Pilates, ele trabalha o fortalecimento, mas ele também trabalha alongamento, trabalha postura, né, o fortalecimento também, mas é, melhora a postura, então assim, associando a outras atividades, a gente está preparando o corpo da gente para algumas atividades que precisa de mais, é, que são mais intensas, né? Então, é, eu acredito que a associação né, do, do Pilates com as outras atividades é muito interessante, inclusive pré, é, previne muitas lesões, né? Muita gente chega para mim também... É, já lesionado, mas o interessante é que a pessoa já fizesse isso antes de, de ter essa lesão, e muitas vezes até quando está melhor já não faz mais, né? Mas assim, a maioria já está tendo mais consciência sobre essa associação, né? Que o Pilates é, pode preparar, você não precisa escolher, você pode associar as duas coisas, ou três, ou o quanto você puder fazer, né? Tiver disponibilidade de fazer, mas o Pilates é muito interessante para você, como forma de você é, se prevenir, se cuidar, né? Ali você está envolvendo toda a sua musculatura, todas as suas articulações, coluna, que a gente sabe que uma hora ou outra a gente vai sentir algum desconforto na coluna. Então, outras pessoas que já têm... É, já alguns problemas ou, ou a gente sabe que tem uma predisposição, né? Então, assim, é, é algo que você também pode fazer como prevenção, tanto como prevenção como também reabilitação, né? Você só, não só procura o pilates para a reabilitação, você pode procurar como prevenção, então que seria o mais indicado, né? Como eu falo também com as gestantes, que muita gente me pergunta quando a Gestante, ela pode iniciar o Pilates. Eu, eu sempre, assim, é, digo que antes de você pensar em engravidar, você já deveria estar preparando seu corpo. Então, quando você pensasse em engravidar, você já era para estar ali, entrar na atividade no Pilates, para você ir preparando seu corpo. Então, quando você engravidasse se não estiver com nenhum problema, né, que a gente sempre pede para fazer uma ultrassom primeiro, para saber se tá tudo ok, e a médica precisa liberar, né, que a gente sabe que existem situações que, que não pode fazer exercício, mesmo que seja de baixa intensidade, mas a gente precisa dessa autorização, e a gente sempre respeita muito, sabe, então é isso, eu acho que, é, eu acho que é importante dizer que o Pilates não é só uma forma de reabilitação, um método de reabilitação. É um método também preventivo, né? Que você pode ter como atividade preventiva para várias lesões, assim, para a sua vida inteira. Sim. como o próprio Joseph falava, que ele nunca tomou uma aspirina. É isso? Então, para <risos> preparar o seu corpo não e... tem necessidade de, de, de, de um analgésico nenhum. É isso? Isso. E as frases, tem muitas frases interessantes dele, assim, eu, eu gosto muito, assim, às vezes tiro foto, posto as frases para as pessoas conhecerem, né, um pouco é, do que ele pensava. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar na prevenção, né, sempre. É, é claro que. Quando a gente tem algo, assim às vezes é que a gente se interessa em buscar. Mas eu, acho, eu acredito também que as pessoas hoje têm buscado bastante né, essa questão de qualidade de vida. As pessoas têm visto a importância né, de não ficar no sedentarismo. Então, assim, isso está sendo muito bom. O Pilatos tem sido muito procurado. É, isso se deve a um trabalho que as pessoas vêm estudando, vêm entendendo, então, assim, a gente só indica aquilo que a gente sabe, né, que, que um médico, ele só vai indicar um pilates, se ele entender que aquele pilates, ele vai é, fazer algo de bom para aquele paciente. Então, é, eu acredito que os médicos de todas as áreas, né, não apenas ortopedistas, que a gente ligava muito, Pilates à ortopedia, porque pensava muito em tendinites, problemas de coluna, né? E hoje a gente sabe que, é, a gente vê que o Pilates atinge a parte geral, né? Quando trabalha com a mente, então, uma psiquiatra, como eu tenho uma colega, né? Que a gente faz uma parceria, então, ela indica né, as pacientes para o Pilates, por quê? Porque o, o, o paciente que, ele precisa trabalhar a saúde mental também com exercício físico. A gente sabe que o exercício físico, ele vai liberar, né, é, substâncias que vão é, dar prazer e, e qualidade e bem-estar, na verdade. Então, assim, não é só... O ortopedista, então, a, o obstetra, ele também tem visto, né, os, os benefícios que o Pilates tem na gestação, então, no pós-parto também, né, que a gente, é, o Elton vai mostrar um pouquinho do vídeo aí com o Baby Pilates, então, o foco aí é a questão de trazer, né, a mãe que muitas vezes está numa, é, numa situação de o herpério, aquela parte bem difícil, o primeiro mês, né, de adaptação. Então, quando passa né, o tempo que a gestante pode iniciar o exercício, então a gente tem que, que fazer de tudo para que ela vá. Então, precisa ter um ambiente ideal para ela e para o bebê. E muitas vezes a gente sabe que não, isso não acontece, né? Então, por isso que muitas vezes existe essa dificuldade. Eu, tenho, eu preciso deixar meu bebê com alguém para poder me exercitar. Então, lá, assim, a gente trabalha, eu já, teve, eu já tive várias mães com os bebês e eu gosto muito, assim, desse trabalho. É, acho, achei muito interessante, eu sempre gostei muito de trabalhar com bebê, então, quando veio essa questão, essa proposta do Baby Pilates, então, uniu, né? A questão que eu já trabalhava do Baby do Pilates com os bebês, então, é, é muito interessante essa proposta, né, de você poder fazer o exercício com seu bebê, e ali está aumentando o vínculo, né, com aquele bebê, você pode amamentar, então, não, não, não interfere essa questão, se o bebê está com soninho, ele é respeitado, então, ali, ele já tem um lugarzinho para ele descansar, então, assim, tudo é respeitado na, nessa questão do, do Baby Pilates, né? Então, é uma forma da gente também é, ser rede de apoio para essas mães, né? Que estão passando por esse período é, difícil, pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, mas é um período de adaptação, né? Então, é bem importante essa... essa rede de apoio, eu chamo até de rede de apoio. No meu tempo, que eu tive meu primeiro filho, não tinha. E assim, eu, eu vejo como, como é que você quer voltar a fazer exercício, e como, é, como assim, vou deixar meu, meu bebê aonde, ir para mamar. E, e, então, são muitas coisas. Então, tem que ser realmente um ambiente preparado para atingir toda aquela situação que é uma mãe e um bebê no pós-parto, né? e o mais importante né, na área que como você falou né o pós parto né a mãe né, sofre né com toda a, a mudança do corpo quando ela está com o bebê com o gestante você faz esse trabalho né com com as gestantes e o pós parto também que que a mãe também sofre também mudanças do corpo também Isso. e ela precisa né justamente dessa atenção especial né tanto no, tanto durante a gravidez como é, é, é, no pós-parto, né, e, e essa importância, né, dessa movimentação para a mãe. Maia. Isso, é, a gente faz uma, uma continuidade, né, a gente tenta fazer essa continuidade, a gente trabalha na gestação e tenta mostrar a importância de voltar aos exercícios no pós-parto, depois que a mãe estiver liberada, claro, né, porque depende... É, do tipo de parto, depende da situação que cada gestante né, passou no processo de parto. Então, a importância é justamente isso, né? Tanta a parte psicológica, que é uma mãe que está ali voltada só para a rotina de bebê, a fazeres do bebê, né? Então, muitas vezes a gente sabe que quando o bebê nasce, as atenções estão só para o bebê e a mãe, ela é um pouco esquecida, e é esquecida numa, numa fase muito difícil, eu posso dizer que eu sou mãe, né, sou, sou mãe duas vezes já, e, assim, é, eu, eu sei o quanto é difícil esse primeiro momento, né, então, assim, a gente faz também muito, a gente fazia antes do, do, da pandemia alguns encontros para debater sobre alguns assuntos importantes, como a gente não está podendo se encontrar, né, direito, assim, amenizou um pouco, mas aí começa a voltar, então é, a gente formou um grupo, então toda gestante que faz Pilates, ela está no grupo de gestantes, e depois ela passa para o grupo de pós-parto, então ali, mesmo se a gente pode poder estar tá presencialmente, a gente está dividindo algumas experiências, então a gente constrói um vínculo, né? ali nas aulas, então, é, depois a gente forma esse grupo, tem bebê, forma o um grupo, e ali a gente continua. Se a mãe, depois de um tempo, puder voltar, né, que é o ideal que a gente é, mostre essa importância de é, voltar, né, o, o, ao peso, que é uma coisa que a gente sabe que interfere muito na autoestima da mulher, é, tanto a parte psicológica, como eu tava, comecei né, a falar, e é, há todas as outras outras questões melhora de costura né a volta do, dos, dos, dos órgãos né para para os lugares né que, devidos então assim então tanto na parte psicológica como a parte de, de corpo mesmo né a parte fisiológica então assim tudo e tudo contribui para que você é, realmente volte a fazer a se exercitar o quanto antes. Isso, como eu falei antes, depende muito do tipo de parto, né? E a mulher conseguir se organizar, né? Às vezes ela tem em casa uma rede de apoio, às vezes ela não tem. E assim, poder se organizar e, e focar na importância, né? Na importância que realmente tem de voltar os exercícios após o parto. Não só para ela, como para o bebê, que acaba sendo, né, é, se a mãe está bem, o bebê vai ficar bem, né, então, assim, a gente tem que pensar que é, quando o bebê nasce, a mãe precisa estar tá bem, né, então, são vários hormônios que estão ali ainda, então, a gente precisa ser rede de apoio para essas mães, incentivando essa questão dos exercícios, como também mostrando a importância, né? E ali a gente conversa muito, que na área nem gosta de conversar, e ali a gente troca experiências, então, assim, ali já é também uma terapia, né? Então, é maravilhoso, e é isso que a gente tem que incentivar, né? Eu acho que ainda está um pouco... Eu estava lendo que, assim, melhorou a quantidade de... de de mães, né, que procuram, mas assim ainda há uma demora muito grande para isso acontecer. Tá? Então às vezes espera muito, tipo o bebê crescer mais para poder entrar numa escolinha, né, para você um berçário, ou ficar com alguém para você para ela poder fazer um exercício. Então o Baby Pilates é veio com essa proposta de incentivar, né, no sentido de que você pode levar o seu bebê e ali você vai ser respeitada e o bebê também para tudo, né? Uma troca de fraldas, é, uma, uma mamada, um soninho, é, um choro, né? Então, tudo é respeitado naquele ambiente que é preparado para ela, para eles, né? No caso. Justamente, viu, Aliás? é muito importante que eu, dê, eu tive a oportunidade de conhecer e, realmente, é um ambiente totalmente preparado né, para receber tanto a mãe como o bebê, diferentemente de que se a mãe optasse, por exemplo, a querer voltar a fazer uma prática de um exercício mais forte, mais forte, assim, em termos de peso, enfim, tipo uma academia, né? Ela teria que esperar muito mais tempo e aí ela poderia, né, Nayara, entrar em alguma algum tipo de... de é, ela precisa não se ser. Não se sentir bem, né? Em casa, tá ali, né? Isso, Realmente, ela tá precisa ser. Escolher, né? Assim, bem o que ela vai fazer e o, a escolha dela, ela tem que, de, de acordo com a situação, né? Que ela, que, ela encont, que ela se encontra, ela poder encontrar aquela atividade que seja né, boa para ela, porque nem todo lugar vai ter espaço para os dois. Então, se ela tem alguém em casa que fique, para ela poder fazer algum tipo de atividade, que, bom, vamos dizer, musculação, ótimo, né? Mas aí tem umas que não tem. Então, a gente também, a gente tem que pensar nessas que não tem essa possibilidade. Ou até tem, mas que não quer cortar esse vínculo, né, durante o dia, quer continuar ali com com o bebê, né, e levar. Tem gente até que tem alguém para deixar, mas que acaba levando porque achou a atividade interessante, é, tá ali fazendo a atividade junto com o bebê, né, é algo que é novo, e a gente tem de vontade também, mesmo que a gente tenha alguém para deixar, né, a gente quer também é, experimentar, ver a experiência de tirar o bebezinho de casa, e no momento certo, claro, que a gente também é, tem que saber o momento certo de levar, né, e falar com a pediatra, eu sempre peço para falar com a pediatra, para é, falar, né, que está fazendo, que existe um ambiente que é, assim, é, próprio, propício para aquela situação, né, e que não é qualquer qualquer lugar que vai deixar o bebê ali sem nenhuma, nenhuma preparação para ela, né? Então, a preparação para os dois, de acordo com as necessidades deles dois, das, do, da mãe e do bebê, né? E se torna, que se torna um pouco mais fácil para aqueles que não têm uma rede de apoio para deixar o bebê e voltar a se exercitar. Verdade. Com relação a, a... Contraindicação, é, não existe, né? Isso, faixa etária, é, dor, nervo atrofiado, qualquer coisa que precise do auxílio de vocês, não existe, é né? Isso contraindicação? Não, a contra, assim, a gente atende, né? Consegue atender, inclusive, é, é, eu já atendi uma senhora que era sequelada de AVC, né, então, assim, ela sendo acompanhada, né, eu acho que é importante, num caso desse, ser acompanhada, né, por alguém da família, porque a gente sabe que dependendo da limitação, ela precisa, é, eu, eu iria precisar de ajuda, né, para alguns posicionamentos, mas que não impediu, por quê? Porque, justamente, é, o, o que é muito bom do Pilates é isso, poder adaptar o exercício para cada pessoa. Então, assim, isso faz com que todo mundo possa fazer, né? Sim. Então, é, eu já atendi também um, um, um menino que ele tinha tido um traumatismo craniano, então ele ficou, né, é, paraplégico. Então, eu já tinha feito fisioterapia nele, domiciliar, e depois ele fez um vírus de pilates comigo, depois. Então, a gente conseguiu fazer também algumas coisas. Então, assim, eu já atendi criança também, né? A criança a partir de sete anos, por quê? Porque ele já tem um melhor entendimento, né, da, da consciência dos movimentos, de você poder falar e ele poder entender que aquilo ali é para fazer o exercício, que é para fazer assim e assim, ele já tem um entendimento melhor. Então, eu já atendi muito público, assim, vários públicos e a gente sempre adapta, entendeu? Para cada situação. Então, o que eu acho muito bom, assim, do Pilates é isso, aqui. É todo mundo pode fazer, né, idoso, então, já atendi também idosos de é, mais de 90 anos, então, assim, é, é muito bom, né, saber que existe, né, uma atividade que todo mundo pode fazer, então, é só mesmo, assim, algumas que têm maior limitação, ter realmente uma pessoa, né, alguém para ajudar, nesse sentido de levar, de acompanhar, mas... É, não mais a maioria das pessoas podem fazer e com relação aos diagnósticos não é assim, tipo é, também a me, da mesma forma, eu tenho hernia de disco e não posso fazer, não, você está na crise, você não consegue fazer, mas aí quando você passar da crise e tiver condição de fazer, você pode fazer então os exercícios vão ser adaptados para a sua situação então, qualquer diagnóstico também que você tenha, né, seja dessa questão aí, ou, ou a situação que for, a gente vai sempre adaptar a cada aluno. Na era como passar, né, Aliésio? Não, sei lá. Não. <risos> Na era como passar, com passar dos anos, né, eu, Aliésio as pessoas mais experientes, elas, naturalmente, há é, o encurtamento é, dos músculos, há né? uma, uma menos flexibilidade. Né? Por exemplo, Isso. quando nós éramos jovens, nós pegávamos é, o nosso pé e colocávamos atrás da cabeça, aí é aliésio, né? mas agora, com o <risos> passar dos anos, <risos> nós, infelizmente, não, não estamos mais conseguindo fazer essa essa movimentação. Uhum. Se a gente quiser realmente, novamente, fazer essa movimentação, nos fale um pouco sobre essa questão do encurtamento e onde o pilates ele pode é, auxiliar também nessa questão da, da, do músculo, né? do músculo encurtado. Do músculo. É, tanto essa questão do encurtamento muscular como questão de perda de massa muscular, é, de massa óssea, né? Assim... É, há estudos que dizem que melhora, né? Então, assim, é, você tanto pode começar, o quanto mais cedo você puder começar, melhor, para que quando você chegue a uma, determinada, a uma determinada idade, você possa estar bem. E você começando já, quando você já está sentindo, né? As alterações do seu corpo, é claro que mesmo você fazendo vão surgindo algumas coisinhas, né? Mas você já está ali cuidando. Então, comecei a sentir algo a partir de determinada idade, a gente vai sentindo, né? Que as coisas vão vão é, pedindo mesmo para a gente ou parar, desacelerar, ou voltar, ou fazer uma atividade. Então, assim, quanto mais cedo, melhor. Né? Mas aí sempre é tempo também de você procurar. Então, essa questão de encurtamento, então, o Pilates trabalha muito a questão do alongamento, né? É, para aumentar a flexibilidade, e aumentando essa flexibilidade, a gente sabe que não é importante apenas para a gente fazer esse tipo de estripuli, aí que você falou, colocar o pé na cabeça. Mas também para evitar lesões, né? Quanto mais você for mais flexível, você vai evitar mais lesões. Então, na coluna, a gente trabalha muito mobilidade da coluna, por quê? Porque quanto mais rígida a coluna tiver, mais ela vai estar propensa à lesão. Então, é, o trabalho do, do pilates sendo um trabalho integrado, assim, do, da pessoa, né, é muito bom, porque você, mesmo sem ter alguma limitação, você está trabalhando ali. Então, é mais difícil de você chegar lá na frente e ter algo pior, entendeu? Então, é, tanto, tanto trabalha a parte de alongamento, para melhor, melhorar o encurtamento e também a flexibilidade, tam, também trabalha mobilidade, né? Também trabalha fortalecimento muscular, então tudo isso, né, de forma... É, de, de baixo impacto, né, que é uma atividade muito indicada por isso, porque ela é uma atividade mais le leve no sentido de não ter impacto, né, e não de você só alongar. Como algumas pessoas pensam, o pilates não é só alongamento, ele, tam ele também trabalha o fortalecimento, tanto que a gente trabalha muito com aquela questão da força, né, do corpo mesmo, do centro de força, também trabalha com molas nos aparelhos, então cada mola, ela representa um peso ali, então a gente vai é, colocar de acordo com o objetivo do exercício da gente. E é isso, assim, a gente é, tem muitos benefícios, né? O pilates tem muitos benefícios e eu acho que o importante mesmo é você começar logo, porque aí você já é, evita várias complicações lá na frente. O fortalecimento, como você é, falou que o, o Pilates trabalha, ele faz ele, uma redundância aqui, ele trabalha também os músculos e, e, e, e, faz, e, e dá forma também ao corpo, né? Ele só não Isso. trabalha com músculo de, de, de explosão, né? Que, que, no caso, deixava você grandão, que seria a Isso. função da, da, sim, da musculação. Sim, né? Isso. Uhum. Isso, exatamente. A gente trabalha com peso. Inclusive, a gente pode é, associar também halteres, as caneleiras, junto, do, junto dos exercícios. Mas o objetivo nunca vai ser é 100% aquele objetivo de musculação, porque a Sim. musculação, ela vai ter um objetivo de você estar sempre, assim, também, né? Tem gente que não. Tem gente que faz para se manter ali, manter a musculatura, né? É, ali, Sim. tranquila e não pensa no, na hipertrofia. E quem pensar em hipertrofia tem que pensar realmente na musculação, porque é a atividade que vai poder colocar mais peso, né? Mas o, o pilates, ele trabalha o fortalecimento, o enrijecimento muscular, né? A musculatura é, é muito... É, trabalha muito essa questão do enrijecimento, então... É, mas não aquela questão de hipertrofia, né? É, hipertrofia no sentido de você ganhar muita massa muscular. Você vai ganhar, até porque a gente trabalha, como eu falei antes, com peso também. As molas, elas têm pesos, né? É, e assim, até mesmo com a força né do, do corpo da gente, a gente consegue manter uma, uma, uma massa muscular. Agora, quando o, o objetivo for realmente uma hipertrofia, né? progressiva, aí realmente tem que ser a musculação. Bem, amigos do Diário de Campina, é, é, Nayara, nós já chegamos aqui às 22 horas, né já desde já, é, nós poderíamos passar aqui mais tempo conversando, que não iríamos, não iria faltar, né? Não. não iria faltar, assim, de forma nenhuma, perguntas nem respostas brilhantes de sua parte mas, é, como combinado, né, até as 22 horas. E nós queremos agradecer, né? eu, Eliésio, Kaique Henrique, que hoje não, não pôde comparecer na live, mas o Dia de Campinas está de portas abertas, Nayara. Eu gostaria que você é, deixasse, né? inclusive eu já coloquei nos comentários aqui, pessoal, é você que está acompanhando, é, o, o Instagram da Nayara, né? Estúdio Nayara Alves, não é isso? Isso, Estúdio Pilato pode... Nayara Alves. Eliézio? Oi, é isso, é isso. aí. Eu travei é... aqui, então eu fui colocar o banner aqui com ele, o banner não está aqui. Perfeito, eu agradecer a Nayara mais uma vez, parabenizar pelo trabalho, e agradecer a todos vocês que acompanharam essa live, aqueles que entraram, aqueles que saíram, aqueles que vão ver, essa live posteriormente. Muito obrigado, boa noite até a próxima terça-feira em outro encontro. E daqui para lá a gente vai divulgar qual será a nova entrevista do Diário de Campinas. Então, é, um abraço a todos vocês. Tchau, tchau, Wellington. Tchau, tchau, é, Nayara. Um abraço. Nayara, você agora pode deixar suas redes sociais, porque eu estava aqui travado, mas agora você pode deixar para os nossos web espectadores e também as suas considerações enfim convidar o pessoal para lhe acompanhar nas redes sociais é muito obrigada né a vocês por ter por ter me convidado para a gente falar um pouquinho sobre pilates como a gente viu é muita muita coisa então sempre que vocês quiserem vocês podem me convidar nós nós temos muito o que falar <risos> E com relação é, às redes sociais, vocês podem seguir o Estúdio Pilates Nayara Alves. É, lá a gente está sempre né, é, postando algumas coisas sobre o Pilates, né? Então, assim, e também para procurar é, informação, né, fazer o Pilates. Então, a gente está... É, de portas abertas para receber né, todos vocês que tiverem interesse e é, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém fez e a gente não, não respondeu se vocês quiserem depois também mandar para mim, eu posso responder e vocês passarem para frente, tá? Então, agradeço o convite boa noite a todos que puderam estar né, com a gente aí e qualquer Qualquer dúvida, e eu estou aqui para tirar. <risos> Boa Segura noite. Um Obrigada. Segura só um pouquinho aí, Elias e Nayara, enquanto eu faço o encerramento, que a gente vai nos bastidores. Okay. Bem, pessoal, muito obrigado a todos, vocês que estiveram aqui nessa live segunda-feira. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, pontualmente, às 21 horas ou por aí. Tá certo? O Diário de Campinas está com vocês aqui no Facebook, no Instagram, e também temos nossos vídeos também lá no YouTube. Então, venha conosco e tenha uma ótima semana a todos.